Retransmitindo este programa. Para quem não me conhece, eu sou Ana Lu Tomé, do Movimento Toda Poderosa Corintiana e também conselheira do Corinthians. E agora eu vou apresentar o meu amigo e companheiro Carlos Ojeda. Boa tarde, Carlos! Boa tarde, Analu. Boa tarde a todos, a todas, meus companheiros, minhas companheiras. E, para não ficar mal com ninguém, meus camaradas e minhas camaradas também. Eu sou Carlos Orreira, do Coletivo Democracia Corintiana, e também conselheiro trienal do Glorioso Esporte Clube Corinthians Paulista. É isso aí. Bem, hoje nós vamos entrevistar uma mulher ativista... Uh... Ela é referência como batalhadora assim, de direitos humanos, ela está ligada em movimentos relacionados a isso, ela é deputada federal e uh, tem origem indígena também e, lógico, é corintiana, corintianíssima, Vou dar agora uma boa tarde para a Juliana Cardoso. Boa tarde, Ju. Muito obrigada aqui por aceitar o nosso convite. E eu já começo te perguntando o seguinte, Juliana. Como foi que você se tornou corintiana? Como é que o Corinthians surgiu na sua vida? Bom, a família inteira é corintiana, né? Então, desde muito pequenininha, a gente sempre dali com a torcida é, não na televisão ou no rádio é, então desde pequena o Corinthians está na minha vida como uma grande festa né grandes emoções <risos> e ao mesmo tempo grande festa mas eu tive muito mais aproximação quando eu me casei com o meu marido Eduardo, que é super, hiper, mega corintiano. A carteirinha dele, do Corinthians, é 00,6, sei lá, qualquer coisa assim. E aí, ele me levou é, no, na Gaviões, né? E me levou também para ver o Corinthians no estádio porque eu nunca tinha ido. E depois, o Corinthians, também da família do meu marido... Uh, eles, tinham, eles, eles tinham uma escola de samba que chamava a Tradição da Zona Leste. E uma vez o Corinthians veio, a Gaviões veio uh, no espaço uh, onde tinha o, o ensaio, porque naquele, naquele período não tinha lugar, né? Ensaiava na rua. Aí pronto, aí eu falei, esse mesmo é o que eu quero para a minha vida. Ser corintiana. Mas foi sempre assim a lembrança muito dos meus meus avós, da minha avó do meu avô minha avó também, meus, meu, a minha família no radinho ou quando a televisão quando passava na televisão Mas conheceu foi com o marido. O Ju e assim é, o Corinthians né, ele tem uma relação muito próxima com os povos indígenas. A gente já recebeu lideranças originárias em campo algumas vezes, né? E aí tivemos atletas indígenas como Garrincha, o Índio, o Paulinho. Agora falando um pouco aí da sua família, a né? família Cardoso, queria que você contasse um pouquinho do seu Juruna, do seu Jonas Cardoso, é filho da nação Terena e o seu saudoso pai, o que que você... Me conta um pouquinho como é que é essa, essa sua vida, né, como origem indígena e o que que ela te inspira na luta cotidiana. Bom, eu tive uma convivência com meu pai, eu tive uma convivência muito pouca com meu pai, né, porque ele faleceu quando eu tinha cinco anos. É, e a família dele também acabou ficando bastante distante da, da, do, do meu dia a dia. Então, foi uma situação também complicada, né, que ele foi, infelizmente, assassinado. Então, eu também não avancei muito para poder é, adentrar na minha, na minha etnia terena com os tios. Eu só fui retomar, bem depois, quando eu fui trabalhar na Secretaria do Verde e Meio Ambiente, que a gente particip... trabalhava na Coordenadoria de Participação Popular, e aí eu tive uma convivência com os indígenas guarani, né? do... tanto da... da aldeia de Araguá quanto a... a de Parelheiros. E aí foi me conectando né? aos pouquinhos, fazendo toda a ancestralidade, ela puxa, né, quando você tá uh, tá mesmo que você se distancia ou por algum motivo, né, tem alguma distância, mas ela vai puxando. E aí eu fui indo e conhecendo melhor, conhecendo um pouco mais os, uh, a, a cultura uh, terena, agora como deputada já conheci muitos, né, indígenas terena, tô para ir fazer uma visita lá em Mato Grosso do Sul, na aldeia ali é muitas aldeias que tem, né? Uh, tanto na cidade de Inilac ou aonde meu pai nasceu, uh, que é a aí fugiu o nome da aqui da Oana, <risos> aqui da Uana. Então tem ali tem muitos indígenas, né? Então tá bem interessante essa descoberta mais profunda e, ao mesmo tempo, uma, um, um diálogo maior né, com uma, uma, uma sociedade que fala assim, ah, mas você não tem característica de indígena, então, não, ah, porque é urbana, não é indígena. É, aí você fica no meio né, de se achar, se colocar né, e se entender nessa ancestralidade, nessa etnia, e, ao mesmo tempo, tem que, tem, tem que falar o tempo todo, dialogando com a sociedade, que não é porque você não está é, com os, os, as vestimentas né, ou os adereços que você não é indígena. Então, está bem interessante esse debate. Desde quando eu me elegi deputada federal, é, dentro do governo, fora do governo, né, nos, nos espaços que eu estou indo fazer entrevista todo mundo fica com esse ponto de interrogação, porque uh, eu não, não me declarava indígena. E, e uma das perguntas também que eles falam, mas você só se declarou indígena por conta da eleição? Aí tem que ter que explicar que no, na legislação é, eleitoral, você tem ali né, as etnias. E não tem afro-indígena, porque a minha mãe é negra. Apesar dos avós da parte da minha mãe, é, os meus tataravós também terem etnias Guarani e Mas a minha mãe é negra e meu pai é indígena. Então é afro-indígena. Só que não tem lá no... Não, não, não existe isso, afro-indígena. Não, não existe. E aí foi um longo debate na família nesse sentido, né? Porque... Como você vai é, é, tirar a, sua, a parte da sua mãe, que é negra? E aí, a minha, minha mãe foi fazendo junto comigo, né? E com a minha família toda toda árvore genealógica para ver como que a gente também iria se posicionar nesse sentido, independente da questão eleitoral. Mas a gente se deparou com isso na hora que você foi... Foi uma mudança né, recente, né? então essa mudança recente você se depara isso e agora como que a gente né se, se vai se colocar e foi interessante porque a gente voltou toda na nossa é, literalmente na nossa árvore genealógica portanto sou indígena é, terena uh, de não nasci em Mato Grosso do Sul nasci em São Paulo mas né toda a toda, Toda a cultura indígena terena, ela inicia no Mato Grosso do Sul. Então, Juliana, desses jogadores que a que Ana citou, três foram campeões mundiais. O Garrincha foi campeão mundial pela Seleção Brasileira em 58 e 62. Nosso glorioso Paulinho foi campeão em 2012 lá contra o Chelsea. E nós tivemos um jogador que não foi citado aqui, que era o lateral direito do Corinthians na, na final de 2000 e bateu um dos pênaltis, lateral direito índio. Então, ou seja, o Corinthians e o povo indígena têm muito a ver, muita coisa a ver. E já aproveitando, Ana Lu, eu, não, eu jurei para mim, eu jurei para a Juliana uma vez que eu não ia falar que eu conheço, eu era de criança, que é verdade, porque ela tem mais ou menos a dos meus filhos. E eu sou amigo da mãe dela que é uma grande cantora você precisa ouvir que a mãe dela depois você podia falar um pouco sobre sua mãe a respeito do que ela canta e essa menininha ficava mexendo o saco lá no diretório entendeu que eu, que a gente estava participando de reunião aí ficava ela meus filhos aquela molecadinha ficava mexendo o saco ali perto do diretório essa menininha virou essa grande vereadora de São Paulo virou essa essa essa mulher de luta essa mulher combativa e hoje é deputada federal então aproveitando esse gancho então uma pergunta aqui que diz o seguinte: lembra você, menininha, brincando lá na atividade de São Lucas de Sapopemba? Foi uma imersão desde a primeira infância, né? Aí a pergunta: como criar o interesse por política nos mais jovens? Como podemos empregar o corintianismo para despertar a ideia de justiça, pluralidade e solidariedade? Olha. É, eu acho que é uma cultura, esporte, música, lazer, dança, teatro. A cultura em si é o melhor caminho de você é, dialogar sobre política. Política pública, sobre direitos, sobre... Uh... Muitas vezes as pessoas assim, ah, porque eu não quero saber de política? E aí elas linkam a política como somente uma política partidária não faz o uhum. um entendimento de que a política é tudo, é o, onde eu moro, onde eu como, o que eu como, o que eu bebo, o que eu ganho, é tudo, ela é uma relação, até a própria uh, relação do esporte é uma política, né, é, então eu acredito que uh, são os melhores instrumentos, né, Uh, de dialogar sobre política, de direito, uh, em locais que as pessoas estão uh, abertas a ouvir, abertas a sentir, abertas a, a discutir ideias. Né? A política ela é esse espaço de discussão de ideias, esse espaço de discussão de entendimento de direitos. Porque se só fica relacionada a uma caixinha de partidos Aí ninguém quer saber, né? Porque até por conta que a imprensa, uh, as maiores né, veículos de imprensa, ela acaba com a política uh, partidária. Ela só trabalha com viés da parte ruim da política, da corrupção, das pessoas que não trabalham, que não fazem nada, tá, tá, tá. então ela se coloca nisso, então as pessoas, quando só escutam a palavra política, já até se arrepia, né? dependendo daquela que entende que ela é só virada para a relação partidária, que faz parte né, do debate da democracia, é, de como que a gente consegue colocar em prática direitos que são muito organizados na minha cabeça, da classe trabalhadora e o outro lado de uma sociedade menor, né, que, que trabalha muito para poder usufruir do trabalho dessa classe trabalhadora para ganhar dinheiro, muito, muito dinheiro em cima dessas pessoas quando não escravizam, como vocês têm visto eh, ultimamente a gente achar pessoas que ainda em pleno século XXI estão trabalhando na escravidão. Então, resumindo, melhor jeito de discutir e, e trazer essa juventude até aquelas que falam assim, eu sou radical, não quero saber de nada, não quero saber de política, já é um ato político, né? É, é, é a melhor forma, música, cultura, esporte, lazer, dança, é essa composição que está a consciência, pelo menos foi dessa forma. Além da minha família, minha mãe ser uma militante, meu pai também era né, da área da saúde, militantes... É, é... Da defesa do direito, da construção do partido dos trabalhadores e trabalhadoras, eu não me sentia hum, confortável, porque eu só ia em lugar que só tinha adulto, né? Só gente falando sobre um monte de coisa que eu não entendia nada. E então eu fui me encontrar dentro das comunidades eclesiais de base da Igreja Católica na parte cultural, né? É, fui destacar melhor a consciência dentro de um espaço que chamava SEDECA, Centro de Direitos da Criança e Adolescente e e trabalhava com o quê? Através do teatro, né? Para poder dizer a realidade que a gente vivia no nosso bairro, na nossa região. Então, é dessa melhor forma que, na minha opinião, que a gente consegue trazer as pessoas para essa consciência política. Sabe que você falou. Só um segundinho, Naruto. Você falou uma coisa fundamental aí. Nós entrevistamos na segunda-feira a Maria Cristina Aquilino, que era uma das mães de um dos novos adolescentes que foram assassinados pela polícia militar naquela invasão da Paraisópolis em 2019. né? E quando diziam para ela que o filho dela tinha morrido por uma questão política, ela não entendia, porque ela era completamente não entendia nada de política. Falava, como? Não, mataram o meu filho porque, porque nem imaginava que mataram o filho, porque ele é preto. Ele é preto, menino de periferia. Mas, e ela e hoje é interessante que ela falou exatamente as palavras que você, deputada federal, está falando. Né? Ela é uma mulher sim, uma mulher do povo, mas muito inteligente. Ela está se estudando para que entender que a questão da morte do filho dela não foi apenas um um, um acidente do, da polícia militar, foi um assassinato com viés político. Parabéns do eu. Eu, eu, eu gosto muito de você, então eu sei que você só daria uma resposta desse tipo mesmo. Muito obrigado. É, eu também, até coloco um exemplo meu, assim, que eu é, sempre gosto de trazer isso, porque nos espaços que a gente convive, às vezes, ou é, na comunidade que a gente vive, não se fala tão abertamente sobre a relação. É, da, de a gente ter ainda muito preconceito né, com, com os negros e negras, preconceito com os indígenas. Eu tenho passado por um processo dos dois lados, né? os que são aldeados, né, que não vê muitas vezes que o indígena que não é aldeado, é, que não participou da cultura, então né, tem os seus senões, e por um outro lado de uma sociedade que enxerga só porque eu não tenho é, os adereços, né? Ou não coloco as roupas indígenas, que eu não sou indígena. Então, então como disse no início, está bem interessante esse debate. Mas, ao mesmo tempo, eu... Ah, ah, quando dentro do partido pequena, você não entende muita coisa. Mas dentro das comunidades de base, você fazia uma atuação dentro da igreja diversa. né, Na luta pelos direitos, não... Especificamente falava sobre a questão uh, da desigualdade uh, entre negros e negras e brancos, não se falava nem um pouquinho sobre o feminismo, porque não podia, uhum. né? Era meio que proibir falar de feminismo, não era falar sobre as bruxas, então isso é uma coisa que se mistifica, né? Quando eu entro como vereadora de São Paulo, que eu fui no primeiro ano tendo muita dificuldade. Eu, de 55 vereadores, cinco mulheres. Eu, a única mulher de esquerda, da periferia e do Partido dos Trabalhadores, né? Progressista. Então, uh, não me encaixava naquele espaço. Aí, na minha cabeça, o tempo todo, o problema era quem? Era meu. Até eu conseguir entender, junto com outras mulheres, porque eu tinha ficado bastante eu tinha um processo bastante difícil, né, de você se, se, se colocar ali super jovem, 27 anos, por mais que você tenha uma formação política, mesmo assim, quando você se depara no dia a dia, não é muito fácil. Aí que eu fui me ligar que o problema não era a Juliana, não era a forma que a gente estava trabalhando, mas sim a relação das mulheres nesse espaço de poder. E por isso que fala do, do, do que a gente fala sobre o feminismo, né? Porque quando as pessoas falam é feminismo, aborto, feminismo, mulheres radicais, feminismo. Ui... E, tipo, gente, não é nada disso, é só a forma que a gente tem de se colocar numa sociedade de poder garantir os nossos direitos, né? Ter o mesmo salário, ter que não ter que é, fazer divisão de trabalho. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? é Que eu acho que a percepção dessa mãe foi muito parecida com a minha percepção uh, sobre o feminismo, sobre o porquê que a gente. não, Porquê que não querem a gente ir em alguns espaços de poder e decisão? Né? E o tempo todo você tem que ficar uh, se colocando e achando outras pessoas para se, se ajudar porque senão a gente sucumbe, né? A gente morre. É, eu vou até falar, por exemplo, né é, a entrevista é com você, mas eu vou falar um pouquinho de mim, é, que eu sou conselheira do Corinthians, né estou conselheira, são 300 conselheiros e apenas 11 mulheres. né E dessas 11, não são todas ativas. Né, e aí, é o meu primeiro mandato aí como conselheira, e eu senti isso, como é, é pesado, né? e muitas vezes você muitas vezes eu me perguntei o que que eu estou fazendo aqui né por que, que eu fui entrar nessa mas aí quando a gente olha para no espelho e fala nossa eu estou entrando nessa porque é necessário né precisa uhum. alguém começar e eu acho que foi mais ou menos você também né Juliana como vereadora é, de esquerda jovem tipo aonde eu me meti mas eu preciso estar, eu imagino quantas barreiras você não teve que ultrapassar ao longo desses anos como vereadora e chegar agora como deputada federal, é, você está sentindo muita diferença, você como vereadora e hoje como deputada federal, mulher, negra, indígena, como está sendo essa diferença para você? Olha, sem dúvida nenhuma, a base da câmara municipal de uma capital, de São Paulo, ela é uma base muito importante, né? Ela já me coloca, é, em um, já me coloca, vamos dizer assim, um pouco mais experiente, né? E não só ser vereadora. eu fui presidente é, municipal do Partido dos Trabalhadores na capital, fui primeira secretária, já fiz debates. É, sobre é, para poder ser candidata a senadora no meu partido, então sem dúvida nenhuma é, não é tanto tempo de experiência mas ela me dá uma, uma segurança de estar naquele espaço mas eu vou contar um trem esse povo de outros estados principalmente os que são bolsonaristas são muitos é Uh, como eu posso dizer uh, parece que você está vivendo em um outro em um outro espaço, em um outro mundo que é muito diferente do dia a dia da nossa caminhada de base aí fico pensando, nossa, eu queria pegar metade desses deputados e levar eles para conhecer lá a minha perifa lá ou, ou, a quebrada né uh, de verdade, eles conhecerem o que é o que é de verdade, a vida da classe trabalhadora e do povo brasileiro quando ele tem a falta de política pública, quando ele não tem trabalho, quando ele não tem ter, quando ele não tem renda, quando ele não tem saneamento básico, quando ele não tem um mínimo dos direitos. Porque eles se colocam numa... Num, e, e, claro, 513 deputados e são eleitos, cada um uh, da sua classe social, né? e que muitas vezes desse 513, uma boa parte deles, a classe social deles, não é a nossa. Não é a, a, a de onde eu nasci, onde eu fui criada e de onde, e de onde eu vou é, quando eu preciso reenergizar, né? Esses dias eu eu tava lá na cidade Tiradentes, aqui em São Paulo. E aí as pessoas falam assim, nossa, mas você tá andando muito. assim, gente, vocês não têm noção. A minha vida... Estar aqui com vocês é o que reenergiza para poder encarar aquele povo lá. Porque aquele povo é do mal. Tem muitos deputados que você tem uma percepção muito real da energia, do olhar da pessoa, né? Dessa, dessa situação maldosa de, de ver as pessoas, né? Aquelas frases de bandido bom é bandido morto. Aquelas frases de dizer... É, que o MST tem que morrer todo mundo Porque só fica entrando em terras que, que são de pessoas que querem o bem Ou aquelas frases, né? Que eu sou da pátria, da família né, Que somos... O, o mais interessante é que muitos deles Ficam lá na tribuna falando da corrupção bananá, bananá, bananá. Aí eu faço uma pergunta básica Nossa, vocês falam tanto de corrupção Mas vocês estão com tornozeleira, né? exatamente, tem, muitos Exato, exatamente. tem bastante com eu já peguei uh, às vezes você tem que ficar ali observando eu tô quietinha né gente também né Ana Lu eu tô é uh, só, só tô observando que eu tô chegando então você tem que só ficar é. observando mas eu, eu muito já cedo daí né Ana? <risos> Quando os deputados que tem uma, uma calça com a boca mais larga, é porque tem torno, tornozeleira, porque normalmente Eles, ah, são mais tá voltando então a moda tá voltando então a moda, a boca de sino então, né? É isso, calça, boca de sino tá voltando à moda Tá, tá, tá, enfim Mas assim, né? Tirando a brincadeira é... lá é um lugar que a gente tem que tem muita, observar muito, ler muito, né? É, eu estou aprendendo bastante, Ana Lu, eu estou muito feliz por isso, porque eu já também queria é, dar esse passo uh, de saída da Câmara Municipal, que eu acho que eu já, já contribuí uh, bem, bastante, para o espaço que eu queria, mas eu estou bem contente de estar onde estou, conhecendo muita gente boa, ao mesmo tempo que tem muita gente ruim, mas tem muita gente boa, como a Benedita da Silva, Maria do Rosário, é, outras deputadas, né, que têm vindo novas. A nossa o PT, é, nós somos em 20 de 69 deputados e deputadas, nós somos em 28 mulheres, assim, tipo, por mais que a capital de São Paulo só tenha feito uma mulher, outros estados fizeram muitas mulheres jovens, mulheres negras, então Acho que esse momento também que a gente está vivendo é, de novos deputados e deputadas é, também deu uma boa energizada no é, no, na nossa federação. Porque quem estava deputado com o Bolsonaro sofreram demais. E hoje você vê que é muito trabalho, é muito trabalho mesmo. As pessoas, a gente começa a sessão muitas vezes às sete horas da manhã, às vezes às seis horas da manhã que já começa a registrar a presença para poder fazer os debates, tudo muito rápido, as comissões são muito... É, é grande, né? A Câmara Federal, muita gente, então é, discussões são muito intensas e muito rápidas às vezes e você tem que ficar muito atento, porque muda muito rápido algumas coisas. E eu estou gostando muito de estar tá lá, estou é, tentando me concentrar mais em Brasília para poder entender um pouco também porque o regimento interno lido é um jeito o regimento interno você no dia a dia é completamente diferente e eu tive o privilégio de estar agora como vice-líder né da minha bancada é, nessa oportunidade que o PT está fazendo não só o PT mas o presidente Lula tem feito muito isso né de colocar e dar espaços para as mulheres Uh, estarem ocupando posições, né, inclusive de vice-líder, mas também uh, relatoria de medidas provisórias, né, uh, eu tô aqui tentando ser a relatora da Minha Casa Minha Vida, né, tenho feito essa discussão, a minha bancada acha importante também, vai ser uma experiência muito importante para mim, então, eu estou gostando muito dessa fase e, e acho que com o presidente Lula a gente vai conseguir fazer bastante coisa uh, que precisa ser feita e necessária e é resgatar o Brasil. O Ju, então, você foi, é, você presidiu a Comissão né, de Direitos Humanos na Câmara Municipal de São Paulo, né? Uh, como você vê hoje em dia, no, uh, no âmbito federal, o ministro né, dos Direitos Humanos e também queria que você falasse um pouco sobre esses ataques terroristas que nós estamos sofrendo nessas escolas, né? Que aí tem muito a ver com direitos humanos, segurança pública. Me fala um pouquinho sobre isso que você tem tanta experiência nessa área. Olha, é, fala um pouco sobre os últimos, os últimos tempos da construção das comissões né, é, lá na, na Câmara Federal e no Senado também, mas mais na Câmara. Uh, a gente tinha, o PT uh, tinha colocado quatro comissões uh, que teriam que ser do Partido dos Trabalhadores para presidir, porque sabe, que sabia que eram comissões que... Uh, tem que ser defendidas porque uma boa parte deles querem atacar. Uh, uma que seria CCJ, né, que hoje está o Rio Falcão, porque ontem aqui todos os projetos, tanto medida provisória, os projetos de lei passam por lá, e você tem que ter né, um arcabouço uh, do governo e principalmente do PT próximo para a gente não ter problema. Uh, um outro era presidir a Comissão de Segurança, né? exatamente por conta desses ataques uh, que a gente tem visto. dia 8 uh, foi um dia histórico né, no Brasil, nessa uh, avanço de depredação dos patrimônios públicos. Uma outra uh, seria a Comissão de Cultura e uma outra seria a Comissão... Uh, a comissão tinha uma outra comissão que não é de direitos humanos. É, eu acho que é trânsito e transporte. Não, minto. Relações internacionais. Relações internacionais até por conta desse avanço dessa direita extrema-direita para tentar dialogar com o mundo de uma outra forma, né? Desses fake news. Então, seriam essas quatro que estariam nessa discussão, né? Uh para poder ter o partido entendendo que o nosso ministro é ele foi uma excelente escolha do presidente Lula né colocando Silvio Almeida ele além de ser é, um, uma pessoa muito conhecida e respeitada na área de direitos humanos nacional e internacionalmente então a gente entendeu que daria conta e é, de... e é, e é corintiano. E é corintiano, daria conta de é, você conter ali é, só os membros da comissão, né? Do partido ou da base aliada no meio do caminho. Então, foi muito interessante. Eu falo que as coisas mudam muito rápido. A gente fez uma reunião de manhã, então fulano vai ser presidente da comissão. Tal, tá, fulano, tá, saindo, tá bora, fã. Quando a gente está levantando para poder ir para as comissões, chega um diálogo. Muito intenso do governo para tudo, não vamos conseguir ficar com a comissão de cultura, recompõe a comissão de cultura com os membros uh, para ter um número, um bloco muito grande dos membros da Comissão de Cultura, porque já tinha mesmo, né, não só do PT, da Federação, entre outros da base aliada, e in, da, uh, entrega a Comissão de Cultura e volta. E preside a Comissão de Direitos Humanos, porque senão vai dar muito problema, porque os bolsonaristas uh, avançaram todos para essa Comissão de Direitos Humanos, né? Então, estou dizendo isso para vocês darem um peso para vocês verem o peso que teve uh, a Câmara Federal e o Senado, mais o governo, para a Comissão de Direitos Humanos porque sabe que eles vão atacar de todas as formas, além das relações internacionais é, e de segurança. Então, foram essas que acabaram ficando é, é, dialogando nessa base. Então, é, é, é, a gente está vivendo um momento que a gente não pode achar que está tudo bem, que a democracia foi resgatada. Ela está em processo de resgate mas ela tem que o tempo todo a gente ficar antenado para a gente não ter surpresas, né? É, e a par e passo caminhando, é, entendendo quais são as ações que eles têm feito nessa relação de rede de comunicação, relações internacionais e de relação de segurança. Então, a gente tem que estar bem atento a tudo. Ô, Geda, tem recadinho aí para ler aqui para a gente? Liga o microfone, Geda. Tem sim, querida. Eu só quero acrescentar, sabe que o, o nosso ministro de, de Silvio, Silvio Luiz, ele é filho do Barbosinha, que foi goleiro do Corinthians na década de 60. O pai dele foi campeão de aspirantes com o Corinthians. O pai dele chamava, era um goleiro chamado Barbosinha e, no, e nos deu esse, esse menino sensacional que é o Silvio, né? Eu vou, a gente gosta de prestigiar, Ju. Quem prestigia é a gente? Então, aqui estão conosco aqui. Mariana Cunque Dantas, Walter Falcheta, meu amigo irmão, Geraldo Carvalho, Cláudia Debes, que, aliás, falou que tudo é política, desde comprar pão, ICMS, tributo, etc. O Fábio Santos fala, diz, faz um, um, um comentário, a cultura transforma os cidadãos. O Nando. Fala, boa tarde, desculpa atraso, foi tarde, Ana Lu. Boa tarde, Carlos, e uma ótima tarde, nobre deputada e porta-bandeira e corintiana, Júlio Ju... Carvalho. Vamos, pede para que as pessoas se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho. E também fala, Juliana, você faz um grande mandato. Laurindo Delmiro, parabéns, deputada, por tudo que está acontecendo na sua vida. O de Democracia Corintiana. Opa, maravilhosa, Helena Quirino, boa tarde a todos os participantes do coral, do canal, perdão. Ele deu uma travadinha aqui, deixa eu só falar aqui, ó, o Wagner Lima de Araújo, ele é o mestre sala dos Gaviões da Fiel, meu amigo, e ele falou aqui, muito obrigada por exaltar a nossa cultura com o projeto de lei 438-09. vereadora Juliana Cardoso, do PT, comemora o dia 10 de junho, dia do mestre Sala, Porta Bandeira e Porta Estandarte. aí ah, Você virou madrinha, então, do mestre Sala e Porta Bandeira, Ju? Só uma pergunta, continua travando? É? Deu uma travadinha, mas agora eu já fiz uma pergunta aqui, ó, do Wagner Lima, para a Juliana. Uhum. mas se eu continuar ah, trazendo eu, eu amo a bandeira eu... então você virou madrinha estão me ouvindo? estou você virou tá. madrinha então é, eu amo é, porta bandeira, mensagem porta bandeira é, fiz o curso quem não sabe, já vou deixar aqui fica a dica, a gente tem a MESP-BESP, existe uma, a mesp -BESP, que é a Associação de Mestres Alho e Porta-Bandeira do Estado de São Paulo, que ensinam né, é, os casais de todo o Estado é, os fraquejos, né, a, a, a evolução, a cultura né, do Mestres Alho e Porta-Bandeira, tem toda uma história relacionada principalmente uh, aos escravos, né? é da forma que eles tinham de se comunicar uh, com outras pessoas das, das situações que estavam acontecendo, né, de, de maus tratos. Enfim, então, eu já fui porta-maneira durante 10 anos dessa escola de samba da tradição da Zona Leste, né, que eu falei no início do nosso bate-papo, e o projeto, na verdade, foi é, a Gilsa, que era professora da Mesp, Besp, e... É, falou, a gente fez o um encontro de casais, né, lá na Câmara, ela falou que ah, eu poderia pensar um dia para os casais de Mestral e Porta Bandeira, e a gente fez, conseguiu passar, e, e eu sou muito feliz por isso, é, por esse, pela Mestre Bess, pelos casais terem dado esse presente, né, de conseguir ter um dia é, municipal dos casais de Mestral e Porta Bandeira. Sensacional, muito legal, Pode continuar, Ojeda. Agora você voltou. Então, o Walter falou que agradece você por lembrar das comunidades que quiser de base. Ele fala: precisamos recuperar essa memória desse pilar importante da esquerda brasileira. O Nando, uhum. ela, já, ela já falou do Nando e o resto das pessoas estão mandando abraço, sempre juntos. O Ricardo, Rasta Messias. Nisseia Correia de Almeida, Luiz Mendonça, Elisa Aragon, Fábio Santos, André Cuxa, André Cuxa novamente, o David Leite fala boa tarde, deputada Juliana Cadouza, ativista da responsabilidade, Leandro Barbosa, só o Luiz do Paretim, que está presente, está nos assistindo lá, Itaquera sempre presente, fala super a falar, Juliana, me representa e muito pelas lutas e trabalhos pelo nosso povoão humilde e guerreiro. Você, como deputada, foi uma vitória para o povo brasileiro. Marco Antônio Conceição da Silva, olha minha deputada federal, Juliana Cadudo, aí, gente, popó presente, popó presente. Enfim, muitas pessoas estão deixando o um recado aqui. Eu queria aproveitar essas pessoas todas e fazer uma pergunta para você. Pela sua trajetória, Juliana, como você faz um paralelo entre a tua, tua condição de corintiana e de petista? Eu sei que é. Faz um paralelo de ser corintiana e ser petista. Fazer um paralelo, como você faz um paralelo entre sua condição de corintiana e de petista? meu filho os dois né, são sofredor <risos> os dois traz foco, traz alegria traz às vezes tristeza assim, assim os sentimentos né é, claro que uh, uh, a relação uh, do partido ela tem uma intensidade mais no meu dia a dia né porque a gente discute Uh, profissionalmente o tempo todo vai discutindo partido discutindo as coisas e o Corinthians vem aquela para poder dar aquela relaxada né aquele grito que tá às vezes engasgado na garganta você põe tudo junto mas o que eu acho mais lindo é quando eu consigo de vez e nunca de vez e nunca mesmo uh, ir no estádio e ver toda aquela alegria do povo, né? É, ou às vezes, quando a gente perde é, essa tristeza, mas que já já ela vira e vamos para o próximo jogo. É, e, ao mesmo tempo, eu acho que a democracia corintiana, né, esse espaço é, que está sendo já construído há um bom tempo, desde que eu acho que já me entendo por gente, a gente já tem falado muito sobre isso, né, sobre dos corintianos de esquerda, né, essa, os, os, uh, os, os, o esporte, né, vinculada a essa discussão política, então, é, também veio numa condição muito interessante, principalmente na defesa da nossa democracia, que não é de hoje, né, desde Sócrates, enfim, então, acho que vocês resgataram isso muito bem e num momento muito importante é, do nosso Brasil, Uh, depois antes do golpe da presidenta Dilma a prisão do presidente Lula né e todo o par e passo que foram feitos e que foram uh, colocados na imprensa de uma forma muito importante e espontânea né se colocar uh, o que estava acontecendo em pequenas frases ou cartazes ou né os maneirões. enfim então acho que eles se misturam um pouco. Se mistura um pouco. Tua mãe e... apareceu aqui, ó. Viu, Ju? Tua mãe apareceu aqui, ó. Ela mandou um, ela mandou um abraço, um abraço para mim e falou: Olá, Juliana querida. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Hoje tem Corinthians aí na estreia da Libertadores da América. Ô, Ju! É, eu estou te chamando de Ju, assim já somos íntimas, tá? É, tem, dois... <risos> tem dois projetos bem legais de vocês, de você que eu vi no teu site, é, sobre o direito da mulher trabalhadora das empresas terceirizadas e também é, de pontos de apoio para trabalhadores de aplicativos. Eu achei bem legal isso porque são Dois trabalhos aí informais que normalmente ficam esquecidos. E eu queria que você me falasse desses dois projetos. Tá. É... Todos os projetos que, eu, que a gente desenvolve, é bom é, ter um, uma, um ponto de agradecimento. Porque assim a gente faz com as pessoas, com os movimentos, com os trabalhadores, uh, Nenhum desses projetos que eu, fui, que eu apresentei foram projetos que eu pensei, olha, vamos fazer um dia no sol. Não. Todos foram pensados né, junto com, com essa comunidade. então E nem todos eu tenho de cabeça. E aí eu vou, vou pegar pelos aplicativos primeiro. Sim. É, dos aplicativos, é, foi bem interessante que eu tinha feito uma é, ida Sabe ali uh, na Vila Prudente, debaixo do viaduto da Vila Prudente? E aí tem o um novo shopping ali e tal. Sim, E sim. eu faço um atendimento lá de umas famílias há muito tempo. E eu fui fazer uma visita lá para eles, né? Conversar uh, sobre um determinado assunto que não me lembro agora. E aí os uh, uh, profissionais de, de, dos aplicativos... Foram me encontrar, falaram, olha, me falaram que ia ter a Juliana, a vereadora ia estar aqui, a gente tem a informação dela de outros lados, a gente quer falar sobre um assunto específico. E aí eu fui entender que eles não têm um ponto, por exemplo, para poder ir no banheiro, para poder esquentar a comida quando eles levam marmita, se tem condição de um espaço que eles possam colocar para poder carregar o celular, inclusive que é uh, um dos principais instrumentos de trabalho deles, é, não tem espaço para poder fazer um descanso de, de nem sentar, né? Você tem que ficar às vezes... É muito, muitos, ficam, muitos ficam em lojas de conveniência, aí tem que pagar um café para poder usar o banheiro, né? Coisas assim, né? Exatamente. E, e aí foi que eles falaram, olha, a gente precisava pensar em uma ação pública nesse sentido, porque afinal de contas tem muitos trabalhadores é, que trabalhem com aplicativo ou de moto ou de carro, né? E aí eu falei, então tá, então a gente... Eu falei, esbocem, como sempre a gente faz, né? Esbocem, né? Coloquem o que vocês têm de necessidade, quais são as coisas que precisam colocar, e depois a gente transforma isso é, numa legislação, do que pode, não pode, porque às vezes tem algumas coisas técnicas que, que não avançam. E foi assim que surgiu esse projeto... Mas aí eu saí e agora estou né, catalogando vários projetos meus para poder distribuir entre os vereadores que ficaram né, agora e que assumiram de suplente para ver se eles emplacam né, esse projeto de lei para poder ser, ser lei real. E o das trabalhadoras... Aqui, ó é projeto de lei mãe a mãe. Ampliar a proteção da criança recém-nascida... E a defesa do direito da mulher trabalhadora das empresas terceirizadas. Sim, as empresas terceirizadas, o que, que acontece? É, as empresas normais, elas não têm, elas têm um espaço. Então, a mãe tem que sair muito cedo, às vezes, que é uma mãe que mora na Zona Sul, na Zona Leste, e às vezes ela tem que atravessar a cidade, né? e muitas não têm uh, onde deixar a criança ou com quem leve a criança para a creche quando tem vaga na creche ou na escola, né? É. É, então, precisava pensar em, em alternativas nas empresas que elas também tivessem pontos uh, que pudessem ter esses espaços de creche, principalmente as empresas muito grandes. Então, na Câmara Municipal, por exemplo... Tem creche, né? Que foi ainda na época do Suplicy, quando foi presidente da Câmara. Uh, então, os trabalhadores, o meu Luiz, quando nasceu, o meu Luiz está com nove anos, ele nasceu e ficou na creche da Câmara, creche pública, né? Uh, que é ali do espaço perto da Câmara, que não é só, um, só para os funcionários, né? Acabam ampliando mais, mas especificamente para os funcionários para ter essa facilidade de, de ir e vir. Então, é, é, eu acho que precisava pensar em políticas que ajudem né, as mulheres, principalmente. Como tem um outro, não é projeto de lei, mas tem pedido, um querer há muito tempo de ter creches noturnas, porque tem famílias que trabalham à noite e não tem onde deixar os filhos. Né? Então, tem muita coisa ainda para ser feita, eu já avançamos muito. Né, de ter creches que antes a gente não tinha mas a gente precisa de mais e vou contar uma coisa Nalu, que eu estou andando no estado é, Ojeda é, coisa que eu não fazia antes né? eu não andava nas cidades do estado e eu estou indo em algumas cidades que eu fico horrorizada Ojeda, que não tem creche o dia inteiro Bertioga, por exemplo, eu fui né, veio As mães eram 82 crianças Elas não ficam De 0 a 4 anos A creche não fica com as crianças o dia inteiro Elas ficam meio período e não tem almoço Aí fica assim é. Meu Deus Como é isso? Não pode, pode. Não Outra legislação Então se aqui a gente já tem Dificuldade na capital De muitas coisas É porque as pessoas não têm ideia De como também está essa falta de políticas públicas para cidades que são menores, do interior, litoral, enfim. Então, a gente ainda tem muito debate para fazer. Com então, certeza. Tem aqui, uma... Aí, você, você, você, tem aqui uma pergunta que é, é, é, é, é ligada às questões da habitação, totalmente ligada. Você acha que seria possível o seu mandato apoiar a viabilização de um curso sobre levantamento e fiscalização do recurso próprio na educação pública municipal? diferente do Fundeb, aí a pessoa que fez a pergunta fala assim, esse recurso, que é 25% de PTU e do SS, é particularmente importante em cidades como São Paulo, Campinas, Santos, Guarulhos, a maior cidade do Estado. Ou seja, você acha que é possível que o seu mandato viabilize um curso sobre esse levantamento e fiscalização desse recurso próprio, que é de educação pública municipal, que vem bem de conta essa questão das creches inexistentes aí? Você sabe que isso é nesse mesmo dia que eu fui no litoral, fiz Vertioga, Peruíbe, entre outras cidades. E uma das coisas que as pessoas estavam muito reclamando é isso, assim, é a falta de conseguir ter instrumentos de fiscalização. Então a pessoa é conselheira, mas a prefeitura não abre o, o, Sim. O, de verdade o orçamento. E aí tem que ficar buscando na legislação, mas nem é todo mundo que é advogado, enfim. Então, isso é, é... E aí eu até fiquei pensando esses dias. Eu falei, gente, a gente conhece tanta gente que, que são militantes e expertis, né? É, na educação, na saúde, na ciência social. E onde eu tenho ido, eu tenho falado, gente, olha, vai ter algum momento da vida, você que é expert em educação, em orçamento, que eu vou precisar que você desça ou vá para alguma cidade para poder ter um momento de, é, de formação e informação né, para determinados grupos que querem se articular. Além do que, é, tem uma outra coisa que existe ainda, o, o, os uh, coronéis. Né? Então, se, por exemplo, o funcionário público, se o munícipe vai em determinada região determinada cidade e aí vai pedir informação de determinado assunto. Se o vereador ou o prefeito souber que aquela pessoa que fez o trabalho dela, que é servidor público, de passar a informação começa a caçar essa pessoa e colocar ela na berlinda ou na geladeira porque achou que está fazendo alguma coisa para poder desgastar o governo. Então, eu acho que é, isso que está sendo colocado, eu não gravei o nome da pessoa, é, é o Geraldo, né? Ela vai ter que ser muito necessária. É uma, um, uma das atuações que, onde eu tenho lido, eu tenho é, matutado isso. Assim, como que a gente cria isso? Pela Fiocruz, você pode fazer determinados pontos que são na área da saúde, mas como eu faço para assistência? Como que dialoga com a educação, a não ser, a, sem ser só os sindicatos? Né? É, como que, que, que fala, dialoga com as outras políticas, nesse sentido, para que não tenha uh, esse feudo, né? essa coisa de os mandatos uh, parlamentares ou mandatos do executivo, cassem as pessoas porque elas precisam saber informação. Aí falei, nesse negócio da creche, eu falei assim, gente, se fosse é, lá em São Paulo, as mães já tinham fechado a rua. Uhum. <risos> porque Verdade. Tinha fechado a rua, vocês não estão entendendo, não, porque não é um direito somente porque a mãe tem que trabalhar, é um direito da criança conseguir fazer a aula pedagógica. E aí, as pessoas não, mas se a gente fizer isso aqui, a empresa que é de fulano, Beltrano, Ciclano, vai mandar a gente embora e a gente vai ficar sem trabalho. Nossa, que absurdo! E é verdade, é verdade, é verdade. E eu, gente, mas não pode se você se unir. Eu fico, né? Mas vocês tem que se unir. Vocês têm o não aí, então tem um medo. É um. É, é, eles conseguiram incorporar esse medo das pessoas, sabe? E como a gente está? Uh, e como que a gente consegue organizar para tirar esse medo das pessoas? A gente tem que se organizar de alguma forma. Então, é formação, informação, é luta, é trazer pessoas que não são de lá para poder dialogar. Enfim, eu estou aqui com menos de 60, menos de 100 dias é, como deputada. Uh, mais com minha cabeça pensando né diversas coisas que como a gente aprendeu né na nossa militância a gente aprende a lutar pelos nossos direitos né teve gente que a, a, se doou se a, se se colocou nessa militância para poder a gente também a, a gente tem que dividir você também. acaba sendo a voz né Juliana você tem acaba sendo a voz de Milhares de pessoas né? que não podem chegar até aí e você tem que ser a voz dessas pessoas. Né? Tem que conectar. Né? Eu acho que além do instrumento da luta, mandato, mas acho que a principal ação que eu vejo muito é conectar as pessoas. Porque tem gente que sabe muito, quer ajudar, tem expertise né? e tem outras que estão precisando daquilo e não sabem, então Sim. eu uh, acho que vai ser um dos desafios desse mandato além de colocar as coisas né, de informação, de projetos programas, enfim, pensar legislações, MP que é o mundo do Brasil mas eu acho que ele vai ter uma tarefa um pouco mais intensa nesse sentido, de conectar movimento social pessoas comunidades, que é possível mudar quando a gente se organiza, a gente muda. Eu tenho essa, essa esperança sempre. Sabe o que eu fico imaginando, Ju? Também estou chamando de Ju, você vê a intimidade. Pode chamar logo! <risos> é porque eu, sou amigo da, não é só porque eu sou amigo da Ana que eu posso chamar-se de Ju. né? Mas, é, deputada Juliana, eu fico imaginando, você sai de um, de um parlamento que tem 55 vereadores e vai para um parlamento que são 513 deputados dez vezes mais, né? E eu sempre discuto na época de eleição, gente, não adianta eleger só o Lula, temos que eleger um parlamento, porque depois ficou reclamando que o Lula negocia. Uai! São, são 513 deputados, que, se nós elegêssemos 250, não precisaríamos negociar com ninguém. A gente não elege, não elege nem 100 que pôr, nós temos que 100 deputados de hoje. De esquerda, claro, que com a base aliada, o Lula é um grande negociador e já está quase conseguindo uma ideia absoluta, pelo que eu percebo. Né? Mas é porque ele tem que negociar e é obrigado a aguentar os caras que a gente aguenta aí, que a pessoa não entende de política. Eu falo, gente, a gente ganhou uma eleição, não uma revolução. Ganhei uma revolução e você fala o que você quer, eleição não, o regime presidencialista não. Como que é a atuação? Porque imagino que desses 503 deputados deve ter uns 300 lá que nem, nem sabem onde é o gabinete deles. Que é do... é. Como, que é? Como que é o convívio de você, uma pessoa que passou a vida lutando, desde menina, desde você foi assessora parlamentar, você foi de tudo, convivendo com esses caras que vêm desses grotões do Brasil aí, eleitos pelo pai que era deputado, pelo avô que era deputado, pelo tio avô que era deputado, está lá no parlamento, não sabe direito nem o que fazer lá, só olha o político para votar junto. Como que é essa convivência? Eu tinha muita curiosidade de saber isso. Ai, difícil ou porque você fica enxergando é... eu eu, eu, falo, eu falo assim que eles vivem num mundo Fantástico de bob né naquele mundo que eles fazem para eles não sabe não, não sabem a realidade do dia a dia do povo trabalhador não sabe a realidade outro dia teve um que fez que teve a... no outro não o senhor Eduardo bolsonaro que disse assim na tribuna, imagina, o governo do meu pai foi o melhor, ele conseguiu abaixar o número de feminicídio. Tarará. Aí eu fico na minha mesa, o quê? Calma, respira, respira, Que você vai ter três minutos, porque é três minutos para você falar na tribuna, gente, eu tô tentando me adaptar com isso né porque na câmera é 5 minutos e 15 minutos 5 de pequeno expediente 15 minutos de grande expediente lá não tem grande expediente é três minutos e pronto aí você tem que né mas é isso eu fico aí tem hora que eu vou lá fora respiro volto sento para poder ficar porque, de fato, assim, é, tem um, um time muito bom né, de deputados que vão é, para a linha de frente, que dialogam, que debatem bem, mas tem outros que são muito perigosos, né? É, então, a gente também tem que ir medindo uh, para não entrar nessa provocação que eles querem que a gente entre. E você pode perceber que esse mês, né, eles fizeram, um, eles têm uma forma de, de atuação, que é de o tempo todo ficar tentando provocar você no microfone da tribuna para você ter uma reação. Ah, e, é, e muitos dos nossos da esquerda, gente, preciso dizer sobre isso, dá luz para esse tipo de atuação na rede. Então, isso só resolve o algoritmo deles. E lá, literalmente, uhum. eu aprendi o seguinte. Eu não vou ficar mais debatendo as bobagens que eles falam. A gente tem que inverter isso. Nós temos que falar o que estamos fazendo de bom. O que está acontecendo em menos de 100 dias. Minha casa, minha vida, mais médicos. Bolsa Família. É, lei é, para poder ter igualdade de salarial entre homens e mulheres. Enfim, tem muita coisa acontecendo. Como que a gente... Usa o nosso mecanismo para poder falar dessas coisas, porque ainda, de fato, não chegou na ponta. As pessoas me perguntam, Juliana, como é que, então, eu entro para poder fazer, é, receber o projeto, do, o, o recurso do Bolsa Família? Hã? Como que é, no dia das mulheres, teve muitos projetos que foram pensados para mulheres empreendedoras, para mulheres é, de periferia, ah, tá, mas Juliana como que eu acesso isso então a gente precisa fazer o, o contrário deles dizer o que nós estamos o que nós estamos fazendo pelo Brasil porque senão vai acontecer o que aconteceu com o governo Lula de que a gente falou e fez muitas coisas e aí vou dar um exemplo claro porque eu sou do movimento de moradia então eu ia para os lugares onde as pessoas estavam morando morando né? em apartamentos que pagavam a prestação de 50, a 100, 100 e poucos reais, dizendo o que eles, a imprensa, a grande imprensa falava, ah, o que o Lula roubou, o que ele roubou, o que ele é ladrão, o que tem que ser preso, o que tem que ser... Mas, gente, eles estão fazendo isso exatamente porque você está tendo a possibilidade de ter um teto. Eles estão, porque exatamente a classe está avançando nos direitos. Então, a gente tem que ter um mecanismo de comunicação. Eu não sei qual, tá? Ojeda, não sei qual é. Ana Lu, qual que é? A, a, não sei, porque eu não, não tenho, né? Mas eu só sei que eu não vou mais ficar debatendo com eles. No máximo eu falo assim, olha, vocês parem de ficar falando bobagem e tal, tal, tá. tá, tá. Não vou, não, não, não, não, não consigo, não consigo fazer mais esse debate pequeno, medíocre. Que... também acaba não sendo produtivo, né? Porque você é perde mais querem. tempo debatendo do que você mostrando para que, que veio, né? E é isso que eles querem, né, Ojeda? Eles você... querem isso, eles fale querem mal, a fale é isso. Fale mal, mas fale de mim, é isso, fale mal, mas fale de mim. Eles Hoje em dia é mais o... fácil nas redes sociais você ver as coisas absurdas que eles fazem do que as coisas positivas nossas, por exemplo. Né? Ô, Ju, a gente está terminando daqui a pouquinho, mas antes de finalizar, eu queria que você me falasse o seguinte. Juliana, o que, que você espera nesses quatro anos como deputada federal? Você, Juliana... Mulher, negra, indígena. Primeiro, segurar a minha ansiedade, né, gente? <risos> Eu tô assim, numa explosão de querer fazer tudo ao mesmo tempo e, e, e saber as coisas e conhecer as coisas. A Vanilda tem me ajudado muito. A Vanilda, na minha chefe de gabinete, ela a gente tá, é, está fazendo estágio, né? Então, enquanto ela vai olhando, enxergando várias coisas que são importantes, né? Essa semana eu fiquei aqui em São Paulo, ela foi para lá e está voltando já com várias novidades de coisas que ela foi descobrindo de como que a gente produz esses programas, como que a gente coloca para fora, né? Projetos e programas que o presidente Lula tem feito. E, ao mesmo tempo, eu tentando enxergar na Câmara Federal o que que a gente ajuda né o que que a gente uh, o que que esse mandato pode uh, fazer além de diálogo com o Brasil que tem que ser feito e precisa ser feito da relação da tributação que vai ser agora os projetos de medida provisória dessa briga que está tendo entre Câmara Federal, Senado, que o povo não entende porcaria nenhuma, ele quer saber exatamente se vai acontecer o pouco, o que vai resolver para a vida deles, uh, mas o quanto a gente uh, pensa isso, então, uh, o que que eu uso, por exemplo, as comissões de saúde que eu sou titular, a comissão de titular de povos originários, tradicionais em Amazônia, uh, o de assistência social, família e, e previdência, o que que a gente instrumentaliza o que é que a gente consegue trabalhar para uma Câmara Federal ser mais perto do nosso dia a dia? Então, é, é um pouco isso que eu estou agora me dedicando, né? Uh, para fazer aquilo que eu sei fazer, que é uh, trabalhar com um mandato que ajude a organizar a vida da pessoa, estartando consciência. Porque eu sempre digo, em todas as entrevistas que eu acho que eu já fiz com vocês, entre outros eu passo, né? A gente fica quatro anos. As pessoas, elas vivem é, uma vida inteira nas suas comunidades. Como que a gente consegue desmistificar essa política Uh, da corrupção, do ódio que as pessoas não gostam para elas entenderem que isso tem que fazer parte da vida delas e tem que, tem que fazer sentido tem que fazer sentido porque não adianta eu fazer igual outros deputados que nunca pegaram na tribuna eu em 60 se dias já está perdido, hoje é dia 2 eu, eu assumi dia 2 do 2 então, É 6 é, dia 6 do 4 eu já Sim. peguei na tribuna. Toda semana eu vou na tribuna. E quando eu cheguei lá, eles falaram para mim assim: Eugênio, imagina, você não vai conseguir pegar nessa tribuna nunca. Você vai sumir, porque tem muitos que se. Uh... Eu não, entrou lá, tum, -tum já fui, espera minha vez e... e fica. Três minutos, mas Eles con... não te, conhe... te conheciam, né, Gil? Não sabiam quem não. você era. É. E hoje, é... eu... foi muito engraçado que na semana passada, uh tem a Júlia, que está trabalhando comigo lá na comunicação, lá você tem que fazer, pegar assinatura. Aqui na Câmara Municipal é muito fácil, né? Você descia lá no plenário, já, tudo assina aqui tal, e tal, você já passava o projeto. Aqui não, aqui tem que ter, na média, dependendo do que é o projeto, 180 assinaturas. Só que você não acha os 180, né, os deputados. Então, às vezes, você tem de gabinete em gabinete até você conseguir o número. E aí, ela falou o seguinte: olha, Juliana, é muito interessante porque quando eu entro dentro nas, nas, nas, nas, para poder pedir assinatura, ai, a gente sabe, a Juliana, a indígena, não, a gente assina. Então, quer dizer, também buscar esse espaço na tribuna também ajuda você a circular dentro da casa, né? Uhum. É, e achar os mecanismos. Enfim, objetivamente, que eu espero é conseguir, nesses quatro anos, é, fazer ações afirmativas de formação e informação para a classe trabalhadora. É, se eu conseguir, pelo menos, né, é, fazer um terço das coisas que a gente conseguiu enquanto mandato de vereadora aqui na capital, eu já estou muito feliz. Acho que vou cumprir um papel é, do que eu acredito, porque senão não faz sentido para mim. Então, antes Ju, de encerrar, Ana, eu sou... Ju. Deixa, seu... Oi, deixa eu fazer oxida. uma pergunta para ela, que eu acho que, é, que cabe nesse momento. Ô, Ju, nós somos todos corintianos aqui, né? Eu, você, Ana Lu, quem está nos assistindo aqui. É, o Corinthians se autodenomina o time do povo. E há muito tempo ele deixou de ser, infelizmente, porque o ingresso é muito caro. Você pega um jogo da Libertadores, por exemplo... Ele já fez essa conta várias vezes, o ingresso médio custa em torno de R$ 70, R$ 80. Reais. Ou seja, é impossível para um trabalhador conseguir ele com filho, digamos que vai só ele, o filho, pega o ônibus, chega lá, pega o trem, depois tem que tomar um lanche, naqueles naquele, lanches horríveis que tem lá na arena. Eu sou conselheiro, posso falar com tranquilidade isso. Horríveis e... e caros. Horríveis e caros, então. E aí a, gente, a minha companheira que está aqui, comigo, ela não quis falar, talvez por modéstia, na Ana na Lu, lua Ana Lu tem um projeto de lei, junto com a deputada federal Sâmia Bonfim, de fazer assim, que os, as mulheres paguem 50% só do, do valor do ingresso, mas mais que isso, nós temos que trazer o povo de volta, o Corinthians é o time do povo, então vamos trazer o povo de volta para a arena, para os jogos, jogos do Corinthians ou não. E a gente conversou isso com o deputado Genuíno e ele falou assim, que, se, que tal nesse Vale Cultura né, que é uma possibilidade, que volte a existir o Vale Cultura, também incluir jogo de futebol, para que a gente possa, novamente, trazer o, o trabalhador, o que não pode pagar esse, esse ingresso tão caro, tá, trazer de volta para o Estado, que isso é uma nossa essência, está no etos corintiano, nós somos um time do povo, um time da massa, como é que a gente pode isolar essa massa? Hoje em dia não tem mais torcedor, tem cliente, né? Se você vai na arena, eu, sou do, eu vou no setor oeste, porque eu tenho cadeira cativa, os caras chegam 10 minutos atrasados e saem 10 minutos antes, e fica o tempo inteiro tirando selfie. Torcem para o Corinthians desde depois de 2012. Isso é uma coisa que me irrita muito quando eu vou aos jogos lá. O que quisesse que a gente poderia incluir, por exemplo, nesse Vale Cultura também, o, é, o ingresso de jogo de futebol... E outra coisa, que eu falando particularmente, eu vou ligar para você, que nós temos uma proposta para levar para o Corinthians, e eu quero conversar com você depois, pessoalmente, para te fazer essa proposta, para a gente ir ao Corinthians levar uma proposta do, de, um, de um grande companheiro nosso de, de Santos, que está nos vendo aqui agora, eu sei que ele está lá, e eu vou te ligar depois, vou ligar para o Anil, vai tentar marcar um papo com você, Ju. O que, que você acha dessa proposta? Desculpa, Desculpa o, o Ana Lu, eu tive que falar, que você é modesta, não falou do seu projeto de deputada, <risos> deputada, deputada A deputada Senhora, a Bonfim, é uma, é uma puta companheira também, não é porque ela é do pessoal. Ô, Juliana, eu vou... Bem, daqui a pouco vai alguém da Sâmia Bonfim pedir para você assinar essa PL também. Sim. Vamos Sim. trocar de PLs aí, uma assina a outra. Com certeza eu tô topo é só me mandar o QR Code que agora para assinar projeto lá é QR Code é o nosso <risos> Infoleg aqui né que é um aplicativo que tem da Câmara Federal tô super à disposição gente é isso assim é temos que ocupar os espaços se temos condição estamos no governo vamos construir por o projeto para poder andar mais ao mesmo tempo construir com o governo para ele poder ser sancionado, né? Porque também não adianta ficar só pensando projeto, projeto, projeto, e não ter uma construção efetiva com o governo. Então, isso é uma das coisas que desses 398 projetos de lei que eu apresentei como vereadora da cidade, 118 são leis. E são leis porque foram construídos, né? Senta com o governo, conversa. O único que eu não consegui conversar foi com o Dória. E também não ia conseguir conversar com o Bolsonaro. Mas é, eu acho que tem que ser construído. E eu estou super à disposição nesse sentido. Então, quero agradecer demais essa oportunidade de a gente estar aqui, batendo esse papo, é, nesse espaço é, super democrático de pessoas que eu acompanho com muito carinho desde sempre e que torcem pelo mandato, por mim, e estou super à disposição nessa contribuição e também, qualquer dia, eu chamo vocês para ir comigo em alguma cidade para ajudar em algumas coisas, tá bom? Oh, pode chamar. <risos> Juliana, boa sorte para você aí nesse mandato. Quando você precisar, as portas estão abertas aqui também. É, o Ogeda vai falar um tchauzinho para você, mas antes, depois que você falar com o Ogeda, eu só vou querer, que eu peço para todo mundo finalizar com aquele vai Corinthians que só a gente sabe fazer. Né, Ogeda? Ô, Ju, eu vou mandar para a Vanilda o link dessa tua entrevista aqui no YouTube, para que você possa divulgar o com, com, com modo que você quiser. É, ela está sem som. Liga o microfone, Ju. Não, eu estou te ouvindo. É, ah, é que picotou. Oh, é pergunta de vou novo. Mandar, eu vou mandar, mandar para a Vanilda o link dessa dessa entrevista sua para você usar como você achar melhor com a sua assessoria. Eu quero de meu nome pessoal, em nome do coletivo Democracia Corintiana, do e da comunidade dos coletivos corintianos progressistas agradecer muito, muito, muito a sua participação aqui conosco. Você, como sempre, é de uma gentileza enorme. Já falei, já entrevistei vocês umas três ou quatro vezes, entrevistamos ela quando ela era é candidata a deputado federal. Ela, ela começou a entrevista no carro, porque ela estava chegando em casa com muito, e nos atendeu com muito, com muito carinho. Ju, muito obrigado por tudo. Obrigado por você ser quem você é e nos representar na Câmara Federal. A gente vai fazer especial esse Vai Corinthians, ok? Vamos Legal, lá? Legal, então. Vocês? Vamos lá. Todo mundo junto, hein? No 3. Um, um, dois, Corinthians! <risos> obrigada. Um, um beijo para os seus meninos também. aí. Muito obrigada. Foi lindo. Pessoal, e vocês aí que gostaram da nossa entrevista com a Juliana não perca, a próxima entrevista vai ser com o Elias Jabor. Aí você vai ter que curtir aqui a página do YouTube uh, do, do coletivo do, das comunidades corintianas progressistas. É só você clicar aí, ativar o sininho para receber aí as notificações. Obrigada para o pessoal do Coletivo Democracia Corintiana. Que também está transmitindo no Facebook, Movimento Toda Poderosa corintiana. Muito obrigada a todos vocês que participaram uh, dessa entrevista maravilhosa. Ojeda, muito obrigada também. Até a próxima. Elia Jabor, na próxima. Um beijo a todos. Não esqueça. hoje inscreva tem Corinthians. Inscreva-se no canal, inscreva no canal e ative o sininho. Não esqueçam, inscrevam-se no canal e ativem o sininho. E daqui a pouco é Corinthians, daqui a pouco Corinthians em, em Montevideo. É isso aí. Boa noite a todos. Vai Corinthians. Vai Corinthians.